Bom dia, amado Ser de Luz! Que alegria ter você aqui! Hoje é o nosso 19 dia do ciclo de decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel, de cura, proteção e limpeza profunda. Visualize Arcanjo Miguel à sua frente, te abençoando, enquanto você relaxa sua mente e respira lenta e calmamente.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 Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª Dimensão para que cele e proteja completamente esta sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª Dimensão para que cele e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 todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original, infundido com a energia dourada de Cristo.